Obrigado, Daniel. Obrigado, presidente. É, acho que as colocações do João do Cavaquinho e o Helder é, explicam muito da nossa motivação. Queria sempre lembrar, né? a gente vive numa república democrática regida pela Constituição Federal. E nós vivemos num Estado democrático de direito. Ou seja, nós não estamos num regime né, em que a, quem está no poder como mandatário possa fazer o que quiser. Na verdade, trata-se de uma pessoa eleita né, e ela lida com o corpo de, de pessoas que estão lá concursadas. E ao longo dos anos, a legislação foi deixando muito claro que uma contratação temporária ou por MEI, ela tem que ter uma justificativa muito forte para acontecer, ela tem que ser exceção e nunca regra. Então, em primeiro lugar, antes de mais nada, eu queria parabenizar a Prefeitura Municipal de ter realizado um concurso público depois de oito anos sem concurso. Isso foi muito importante. As informações que a gente pede estão na Prefeitura Municipal, então não é um trabalho muito grande para poder ser elaborado. O que que acontece? A pergunta é, se o concurso abre, por exemplo, 10 vagas, vamos supor, para motorista, vou dar esse exemplo, tá? e aí você vai indo pela ordem, né? e aí alguém nega, né? sei lá, o terceiro colocado não quis, aí o quarto entra no terceiro, né? e assim por diante. Vamos supor que os 15 primeiros colocados ocuparam essas 10 vagas porque 5 desistiram. A pergunta é, e eu acho que essa é a pergunta mais importante. Se a prefeitura precisa de 11 motoristas, ou de 20 motoristas, mais 10, ela deve ou não seguir a ordem de classificados no concurso? Ou, pelo fato de não estar no concurso, ela pode abrir mão de chamar o 11º colocado, o que faltou entrar, e pode contratar? Essa pergunta é importante, porque a razão de ser do concurso é melhorar a qualidade dos serviços, trazendo pessoas qualificadas que passam no concurso, ou seja, que entendem naquele assunto e passam para aquela tarefa. Então, nós estamos recebendo muito que me diz então, para poder acabar com que me que, é melhor a gente olhar os fatos. As informações que chegam para a gente são de que, em muitos casos, quem foi concursado está sendo chamado, Estou sabendo de que em muitos casos o pessoal está sendo chamado. E há alguns casos que estão dizendo que há pessoas que foram contratadas agora, com renovação de contrato, sem estarem na lista do concurso ou passando na frente de outras pessoas que estavam concursadas. A gente precisa avaliar isso, porque cada caso desse precisa ser justificado. Não dá para a gente... É, sair contratando porque quando tem um concurso ele tem uma validade de dois anos e aí você tem que aproveitar aquele resultado para poder orientar a, a contratação então essa é a dúvida que fica para a gente no Estado Democrático de Direitos nós tivemos uma fala agora há pouco do DENI ele é concursado público faz um excelente trabalho e tem uma estabilidade que permite ele ter muita liberdade para poder fazer um trabalho de qualidade. Ou seja, ele não está com medo, por exemplo, de uma retaliação que pode vir por causa de determinada coisa que ele faça no final de semana. Ele está trabalhando como funcionário público, exercendo a sua função com qualidade. Esse é só um exemplo. Nós temos outras pessoas concursadas, até mesmo nossa equipe aqui, né, que faz um trabalho excelente e que segura muitas pontas aqui, na Câmara Municipal de Caldas. Então, quanto mais a gente conseguir dar maior transparência e igualdade de oportunidade para as pessoas poderem concorrer em iguais condições, independente da sua cor de pele, independente das suas opiniões pessoais, ela poder concorrer de igual para igual num concurso e poder participar das carreiras públicas no município, melhor vai ser para o município. Então, o objetivo dessa, desse requerimento não é nada mais do que a gente conseguir avaliar com tranquilidade a justificativa, caso tenha havido, de por que funcionários foram contratados sem levar-se em consideração o concurso. Caso isso tenha acontecido, porque eu conheço muitos casos em que o concurso foi obedecido, arrisca e está indo muito bem. Então, essa informação é para a gente poder botar preto no branco aqui na Câmara. A gente já se comprometeu, né, João, Helder? A gente vai olhar com carinho e com calma o que vai vir da Prefeitura, assim como a gente recebeu hoje né, essa prestação de contas anual, que fala que de pessoal a gente teve um gasto aí da ordem de 39%, ou seja, está abaixo do exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é 50%. Então, isso que está garantindo uma capacidade de investimento no município, mas é importante a gente também saber quanto que a gente consegue ter de ampliação de servidores e servidoras públicas no nosso município que possam ter passado por processos seletivos é, em que haja igualdade de condições e que, por mérito, por estudo, as pessoas possam participar da vida pública do nosso município. Lembrando, gente, hoje, o maior empregador de caudas é o município de Caldas, é a característica de um município pequeno. Então, o conjunto de trabalhadores efetivos gira o PIB do município, bem forte. O DN falou dos 17% da, da agropecuária. Ali, se a gente olhar, uma, uma quantidade razoável do PIB é dos recursos que vem de fundos e outros para poder garantir o funcionamento do funcionalismo público no nosso município, que por sua vez é o que garante qualidade nos serviços prestados. Então é por isso que a gente precisa ter informação mais clara possível sobre a situação que nós temos hoje com relação ao funcionalismo público de Caldas e a consecução do que ocorreu com o concurso público municipal e também o processo seletivo para o PSF que aconteceu.